Olá, olá. Boa tarde. Tudo bom? Beleza? Pessoal, é, vamos falar um pouquinho aqui sobre infraestrutura ágil. Tá, acho que é legal a gente entender um pouquinho o que, que é isso, tá, o que, que é infraestrutura ágil, para poder depois eu explicar como é que funciona tudo isso. O bacana é quando o pessoal me pergunta, é 100 mil máquinas mesmo? Aí eu falo, é não, é mais. Tá, é bem mais. Hoje está chegando em 140 mil máquinas. Só que aí 100 mil já está bom, dá para poder falar que está funcionando redondinho e belezinha. Tá? Pessoal, seguinte, é, eu vou ter vários sorteios aqui durante a palestra e no final da palestra eu vou sortear o pinguinzinho e um curso na For Linux. Tá? Então, quem quiser, entre nesse sorteio.forlinux.com.br ou pegue aquele QR Code aqui. Eu testei ontem, está funcionando. Tá? Então... Tá indo? Beleza. Então, já vamos se fazendo cadastro aí, que depois eu vou sortear aqui com vocês. Beleza? Tá? É, pessoal, é, meu nome é Evalton Júnior. Tá? Eu sou, trabalho há 16 anos com software livre. É, não me pergunta a minha idade, que nem eu sei mais. Estou errando. É, o que, que é legal aqui é eu sou campuseiro da, da Campus Party há 10 anos. Tá? Minha primeira Campus Party foi em 2009. Então, é bem legal falar isso, porque pô, já há 10 anos que eu venho aqui e fico ali acampado com a galera, jogando videogame, participando de palestra, ministrando palestra, e estamos aqui. Tá? O que é legal que eu tenho para contar para vocês, que é campuzeiro que está aí participando, é que em 2009 é... eu participei de uma palestra da empresa For Linux, eu já trabalhava com Linux, sim, trabalhava assim, só usava Linux né, e tudo mais. E aí eu participei da palestra da For Linux e falei assim, pô cara, tem uma empresa que é focada só em software livre, que legal. Aí depois de 10 anos depois, estou aqui eu trabalhando na For Linux e palestrando na Campus Party. Bacana, né? As oportunidades que a Campus Party propõe para todo mundo aqui. Então, isso é legal falar, acho que a bacana da Campus Party é isso. Tá? Eu saí daqui daqui a pouquinho, o pessoal pode me procurar ali na mesa. A gente está na mesa da Folhinhas Belém a gente pode conversar, bater um papo, entender melhor. Eu não sei se eu vou conseguir passar tudo que tem. A ideia é tentar ser um pouco interativo, se não der tempo, a gente conversa depois ali. Beleza? Tá? É... Quem quiser falar comigo é Evailton .com Eva não é um nome muito normal, então vocês pesquisarem no LinkedIn, no... É, evailton só vai ter eu, e meu pai. Então é sucesso, tá é, tranquilo. Pessoal, é, antes de tudo, tá? É, como em 2009, eu também não entendia muito de software livre. Para mim, em 2009, software livre para mim era o Linux. Ah, eu tô mexendo com software livre. Ah, você mexe com Linux? Então, é importante a gente entender um pouquinho, porque essas 100 mil máquinas aqui, essa gerência, essa infraestrutura ágil, a gente montou tudo em cima de software livre. O que é bacana? Então, é de graça. Então, se eu montei isso para um grande banco público, tá, eu vou chamar o, o grande banco público aqui de banco X. Tá? Por quê? Porque o Banco X falou que é legal ficar falando o nome deles e tudo mais. Mas eles me deram uns brindes para poder... Então, é o Banco X, para quem quiser saber. Então, eu vou sortear uns brindezinhos do Banco X é... com vocês. Então, a ideia é de graça. Dá para vocês se poder colocar em qualquer lugar, não precisa pagar nada, não precisa pagar mensalidade e é 100% funcional. Beleza? Tranquilo? Qualquer coisa, se alguém quiser falar, levanta a mão aí e conversa comigo. Não tem problema nenhum, não. É... Vamos lá, Tá. Software livre. Então, software livre, pessoal, não é só o Linux, tá? É qualquer software onde que o código é liberado para você acessar ele é, é, abertamente, você não precisa pagar para poder ter acesso a isso, tá? E você consegue customizar ele, tá? Tem um pessoal ali do LibreOffice, tem um pessoal daqui que o código é liberado, Tá? E é de graça. Então, tudo que é de graça e você consegue mexer no código fonte, praticamente é um software livre. Vou resumir. Tem N licenças, tem N coisas, mas só para poder ficar mais fácil. Então, a gente está fazendo tudo isso em cima de software livre. Tá? Isso que é o bacana. Tá? É, quem usa software livre que levanta a mão. Caraca, moleque. Tá. Aí sim, velho. Então, beleza. É, vamos lá. Agora vamos lá, vamos pegar a pegadinha. Você, quem daqui é só usador de software livre, mas não contribui para a condomínio? Tipo assim, eu nunca postei nada na comunidade. Eita galera, vocês são egoístas, hein? Pô. Cara, se, se você usa a comunidade, mano, ajuda a comunidade. Tá? Vamos fazer esse papel aí porque é bom. Tá? Ah, eu peguei o código fonte aqui do LibreOffice e modifiquei e vou assim, é só meu. Não vou passar pra ninguém. Não, cara, você pegou o negócio aberto, vamos comitar. Isso é muito bacana para quem quer estar tá procurando emprego e que trabalha com software livre. Tá, eu sou gerente de TI na ForLinux, e quando um cara fala pra mim assim, cara, é, cadê o Augusto? Augusto, levanta a mão aí. Beleza. É, o Augusto, ele, é, ele tem, cod, ele tem no, no na interface do Gnome, entendeu? Aí ele foi fazer entrevista comigo e falou assim, cara, eu sou committer do Gnome. Eu falei assim, ah, mano, então eu já tenho um diferencial. E fica registrado todos os commits que vocês fazem. Então é bem legal vocês contribuírem em tudo que vocês fazem aí, tá? É, entenderam então o que é software livre? Todo mundo que já está macaco velho, tá? Uma coisa que eu preciso falar com vocês também é infra tá? É, eu não vou explicar o conceito de DevOps, em tudo e tudo mais, poder, eu tenho pouco tempo, senão eu não consigo. Tá? Mas vamos lá. em é, frágil a princípio, para poder ficar fácil, é pegar alguma coisa que eu demorava muito tempo para poder fazer manual e deixar isso automatizado. Deixar dentro de um script. Então vamos lá. Toda vez que precisava testar um código, eu precisava subir uma máquina, colocar um banco e colocar uma parte na máquina. Isso manual. Se eu conseguir fazer um script que faz tudo isso, eu já estou fazendo uma infraestrutura ágil de alguma maneira. Entenderam isso? Tá. Aí o que acontece? A gente tem aqui os DevOps Tools. Tá. É o é apelido novo agora, né? Eu não sei se meu laser vai até ali. É, vai não. Beleza. Então vou usar não. É, tem alguns DevOps Tools que são livres. Tá. Eu coloquei até aqui uns pagos aqui. Né, mas a maioria é livre e facilitam a sua vida para poder realizar essa infraestrutura ágil. Tá? Eu não vou, vou entrar muito no conceito de DevOps, mas sim, vai ter um pouco de DevOps aqui no final. A gente vai fazer um esteira ágil aqui. Tá? É, eu vou mostrar para vocês como é que a gente fez. E a partir de agora, eu vou explicar o, qual é a problemática que foi aplicada no, no banco. Tá? Onde que eu cheguei e falei assim, cara, a gente precisa mudar isso. Tá? E depois qual foi as ferramentas que a gente foi embutindo para poder resolver. Tá? E de pouquinho em pouquinho, eu vou é, mostrando as ferramentas. Tá? Tipo assim, eu não vou conseguir mostrar o código para vocês, porque é um banco público e eu não posso mostrar o código né, de coisas que estão aí. Tá? Porque esses 100, esse 100 mil terminais que eu estou falando aqui, tá? é, são caixas eletrônicas e loterias do Brasil todo. Tá? e mais algumas coisas totem tela. então tipo são coisas muito importantes não dá para poder falar mas sim eu vou mostrar para vocês o um jeitinho uma maneira que a gente para poder mostrar para vocês como é que faz isso aí tá é... contexto qual que é o problema tá o problema é o seguinte é... o cliente fazia tudo manual tá desde a sua geração de imagem o que é uma geração de imagem tá eu vou colocar... hoje os, os os atms e tfls do Brasil todo são em Debian. Tá? Só que eu não posso colocar um Debian cru lá dentro. Tipo assim, pegar o Debian do repositório e jogar e instalar. Não, tem que fazer customizações de segurança. Afinal, é um banco. Tem que colocar criptografia, tem que colocar pacote X, tem pacote Y. Então, acaba que a gente precisou criar um, uma distribuição específica para o banco, baseada em um Debian. Então, é que nem o Ubuntu hoje é baseado em Debian, a gente criou uma partição, um, uma distribuição baseada em Debian. Tá? É, só que acontece, no passado, como é que era feito isso? Tá? É, eles pegavam, pegavam um, um, um caixa eletrônico, instalavam, configuravam tudo, depois estava tudo bonitinho, eles utilizavam o System Resc CD. Alguém já ouviu falar disso? Não. Tá, beleza. É um cara que faz o clone do HD joga numa ISO e depois ele joga num, num live CD e você consegue replicar aquela cópia, entendeu? Só que eles queriam automatizar esse processo, porque esse processo de gerar uma nova imagem demorava mais ou menos 15 a 20 dias, entendeu? Porque tem que esperar o técnico baixar, configurar, o nova TM, configurar, fazer o negócio, então demorava 15 dias, tá? E logo esse foi o primeiro o primeiro ponto que precisou ser automatizado, uma geração de uma imagem customizada para o banco com a cara dele. Depois, o acesso remoto aos ambientes. Vamos lá. Eu quero acessar um, um terminal e como é que era feito antes? Era via SSH. Todo mundo, as unidades que faziam acesso remoto, acessava via SSH com root. Lindo, maravilhoso no banco. Tá, o cara tem acesso a isso e... Acho que perdi o meu, meu sinal aqui. O que, que acontecia com isso, pessoal? Não tinha segurança. Alguém podia lá rodar um comando e eu não sabia quem foi. Porque não tinha controle então, eles queriam automatizar isso também e deu uma maneira de ter um controle, a auditoria. Tá? A gente ofereceu, cara, vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma dashboard com tudo que você precisa, onde que as pessoas vão ter que só logar no LDAP, onde vai ter matrícula, vai saber quem foi que fez as coisas, e eles vão clicar nos botões e vão começar a fazer as coisas, tudo que eles fazem hoje no manual. Eles falaram: é possível? É. Então, eu vou mostrar para vocês mais ou menos aqui como é que foi. Tá? É... Deixa eu passar o slide aqui. Tá, beleza tá aqui os principais problemas, tá? É, geração de uma imagem automatizada, manutenção remota, segurança de arquivos, tá? Isso aqui, esse 3, entrou num, num problema que a central de segurança da caixa me... Opa, falei. É, banco X. É, me procurou para poder... <risos> O pessoal invadiu os terminais e colocaram os arquivos maliciosos dentro dos caixas de eletrônicos. E era o seguinte, era um, era um esqueminha que toda vez que sacava o dinheiro da sua conta, ele separava um pouquinho. Tipo assim, você sacava 20 reais, mas ele, ele arrancava da sua conta 21. E no final do dia, os caras pegaram o dinheiro e sacava. É mais ou menos isso, só para explicar para vocês. Eles queriam saber como é que a gente fazia para poder garantir que ninguém ia colocar nenhum arquivo lá dentro e ser expurgado. E aí a gente entrou nessa parte também. Eu vou explicar para vocês o que, é que a gente fez também nessa hora, tá? E a esteira ágil, que é a última etapa, que é maravilhosa, que é, hoje, quando um cara lá, ele faz uma nova aplicação, ele gera um pacote. Aí o cara pega esse pacote, passa para o cara, o cara coloca no terminal, Instala, faz os testes, beleza, ok. Então, está tudo manual, entendeu? A esteira ágil é um esquema que a gente fez lá para o banco X, que na hora que o cara dá um push no repositório, ele pega o código que ele fez, ele dá um push, automaticamente ele faz a esteira contínua e já está lá no, no terminal funcionando, tudo prontinho. Eu vou mostrar para vocês um exemplo, não vou mostrar o que é que está lá, porque eu não posso, mas eu mostro um exemplo e qualquer coisa a gente vai conversando aqui. Todo mundo, beleza? Estão entendendo. Eu falo um pouco rápido. Qualquer coisa vocês dão um grito aí, tá? É, tranquilo. Geração da imagem, tá? Só para poder vocês entenderem como é que funciona, eram cinco imagens diferentes, tá? Quando a gente chegou lá. Como assim cinco imagens? Uma para cada modelo de terminal que usa Linux no banco X, ATM, TFL. É, EC, EF e Totem Team que era o mesmo. Então eram cinco e cada um tinha um sistema operacional diferente. Tinha é, Debian 3, Debian 4, Debian 5, tinha o que eu não sabia o que era, porque estava com o kernel do Ubuntu, mas era um Debian. Então, tipo assim, estava uma sopa de letrinha. Então a gente precisava padronizar isso daí. Falei assim: cara, vocês vão usar agora só Debian 8, com kernel X, porque é long stage e tudo mais. E aí, em cima disso a gente vai fazer as modificações, tá? É, depois é, sistema base, o que, que eles queriam? Que a gente não não não vou usar mais um clone daquela máquina. Eu vou ter um sistema base, uma, uma imagem chuta com tudo que precisa. E quando, é, quando eu precisar fazer uma instalação lá de um ATM, ele pega essa imagem base e vê o que, que o ATM precisa. Ele precisa de X X pacotes. Aí vai plugando nessa imagem base. Vocês entenderam isso? Ou seja, eu vou usar sempre a mesma base para todas as imagens. Eu só vou diferenciar o que uma ATM tem de diferente de uma F. E eu vou plugando isso aí. Tá? É, e criptografia, porque não tinha. Tá? Ou qualquer pessoa que roubasse um HD de uma ATM ou TFL conseguia abrir ele. Tá? Então agora, não. É impossível. É só se vocês souberem a, a segurança. E a única pessoa que sabe disso não sou eu. Né? É o Wilton. Wilton, cuidado. Tá, mas beleza é... outra coisa que precisava ser feito é o seguinte é... drivers e pacotes toda vez que precisava mudar atualizar um pacote ou um drive tinha que instalar lá, gerar um novo então eles queriam que na hora da geração da imagem era possível você falar assim cara, sobe esses pacotes e sobe esses drivers dentro dessa imagem para não ter que é... ter que fazer um trabalho bem difícil beleza, vamos fazer isso como é que ficou tá? é, a gente resolveu utilizar é, o chorizo. alguém sabe o que é chorizo? Alguém já usou? Não, não. Tá. O que acontece? O chorizo é um cara que eu pego um, uma, uma tipo uma imagem que está dentro do da minha máquina e gero um ponto isso com ele, tá? Eu pego as partições, eu posso tipo assim dentro da minha pasta eu posso ter é é, imagem júnior. E lá tem é, todas as pastas principais do sistema operacional Linux. O kernel, o barra o barro, é, SRV, o barra VAR. E com isso eu mando o Chorizo gerar uma ISO com ele. Tá? Beleza. Depois a gente utiliza o... Eu vou até colocar aqui o microfone para explicar para vocês. Tá. É, alguém já gerou uma imagem antes? aqui Beleza, sucesso. Então vamos lá. O que, que você precisa para poder gerar uma imagem hoje? De duas coisas. Uma, a imagem base, que é a imagem que vai ser instalada. Tá? E a outra é a imagem que vai ser o seu instalador. Tá? Porque quando você sobe um live CD, não é a mesma imagem que está lá naquele live CD. É outra coisa. Entendeu? Então, o que acontece? Com o chouriço, a gente fez a imagem base. Com o Debootstrap, a gente fez o instalador, tá? que é o live CD. Entenderam isso? Tá? O Debootstrap é um cara que gera um instalador... É, para as imagens baseadas em Debian, tá? É, aí você me fala, e se fosse é, Fedora? Não sei, eu não olhei isso, mas tudo bem, cada um deve ter o seu, entendeu? É, deve, deve ter um FED deputstrap. Sente-se deputstrap? Deve ser isso mesmo. Então, pessoal, é isso que a gente utilizou, tá, para poder fazer isso daí, Tá, e logo em seguida, na imagem do The Bootstrap, é, a gente precisou fazer um instalador é, diferenciado. Por quê? É, no instalador, é o cara, tipo, sobe o, o Live CD e tem que ter um cara que faz toda a configuração da máquina, é, tipo assim, formatação do HD, reparticionamento e tudo mais. Tá? É, a gente precisou fazer um cara que, que precisava ser compilado. Porque vai que alguém pega esse, essa imagem e leve embora. E começa a abrir ela e ver como é que funciona as coisas de um ATM, de um TFL da vida. Então a gente fez um instalador em Java, porque é compilado, não dá para poder quebrar e tudo mais. Tá? É... No final desse instalador é onde que acontece a mágica da criptografia. entendeu? Então tem toda essa questão de segurança. Mais ou menos ficou assim, bem bonitinho. Tá? Ele tem modelo de produção e homologação. Se for em homologação ele vai se gerar com as portas abertas para poder fazer teste. Produção não... Ali você coloca o nome do, do, do equipamento, qual que é o modelo e avança. Tá? Avança vai ter configurações básicas, rede e tudo mais, mas tipo assim, a gente não pode mostrar tudo, mas está aí. Tá? Então, é um gerador automatizado que foi criado especificamente para esse banco. Você pode criar para vocês? Pode. Tá? A gente vai ter palestras ali, é, workshops na nossa mesinha, que a gente vai falar cada uma das tecnologias que está tá, tá falando aqui para vocês. Como gerar uma, uma distribuição Linux. Tá, a gente vai fazer ali depois, vou, vai ter uma TV ali mar mar mar marcando quais são os horários e tudo mais. Tá? É, não dá para colocar aqui tudo, senão não dá tempo, tá galera? Eu estou até falando rápido, ver se vai. Tá, é, dentro do nosso dashboard que foi criado para o banco X, para poder ser, o cara não tem que fazer em nada, ou seja, eu não vou fazer nada, eu só quero clicar em botão. Tá? A gente criou uma interface web em Python. Tá? Olha o pessoal das meninas lá do PyLadies. Python. É, então, o que acontece? Quem foi que criou a princípio? Cadê ele aqui? Ele estava aqui. Ali, ó. O Tiagão foi o cara que começou a fazer. Ele tem uma empresa chamada Mundo DevOps. E ele que começou a fazer isso. É, depois, os meninos aqui estão cuidando. O Augusto, o Marcos e a Larissa também estão mexendo com isso. Pessoal, o, é, é bem tranquilo, porque você vai escolher entre as cinco. Eu só coloquei duas aqui, para poder não ter que... Tá? Você escolhe qual tipo da imagem que você quer. Tá, você vai lá em, gerar, em gerenciar pacotes, quais são os pacotes que você quer lá. Você pode arrastar, tipo, jogar um pacote da sua máquina para lá para dentro, tipo um ponto deb, e na hora que ele for gerar a imagem, ele já auto-instala tudo que está nesse, nesse é, gerenciador de pacotes. Então, tipo assim, a gente automatizou da maneira bem simples. Cara, tudo que estiver nessa pasta, joga no instalador, depois o instalador vai ler uma pasta lá dentro e vai dar um dpkg-i e instala tudo. Entenderam isso? Tá? É bem simples. Tá? É... Só que é... para o cliente, ele falou, nossa, isso é mágica, cara. Antes eu demorava 15 dias, agora eu faço em alguns minutos. Mas é bem simples e ficou bonito o cliente posta. Eu não posso postar a página como um todo, mas os pedacinhos dela eu vou mostrando para vocês, para vocês entenderem como é que ficou. Tá? É... Tem o um histórico. Olha tá? é... o oh, Carlinhos, eu esqueci de falar de você. Carlinhos também participou disso aí. Tá? É... Lembrei dele ali, tá o nome dele. Depois que você gera uma imagem, ela ele fica num banco tá? onde você consegue fazer o download dela ou não e visualizar se ela foi, teve algum erro, alguma coisa do tipo. Tem que um ver o log ali em cima na hora. Tá? Todas as imagens aí, na hora que eu tirei o print screen, estavam canceladas porque as meninas estavam testando. Mas sim, quando está ok, tá? ele gera um linkzinho. Qual que é a vantagem disso? Antes, o pessoal, quando gerava uma imagem, eles tinham que gravar um CD tá? e distribuir o CD para o Brasil todo. Então, imagina, vamos lá. Ah, gerou uma nova imagem. Vou mandar a imagem lá para o Amazonas. Até chegar lá, cara, já te gerou uma nova imagem, entendeu? Então, era muito complicado. Então, agora as pessoas podem pegar, fazer o download, tem um outro, tem um outro botão lá que é para poder fazer o, o pendrive bootável. ele vai lá, faz um DD, empurra o ISO lá para dentro e resolve. Entendeu? Agora não, Tá bem mais legal. Tá, é... Tem todos os logs de auditoria, quem foi o cara que criou, qual foi a imagem, quais são os pacotes que estão lá dentro, quais são os scripts, tá? e o status geral, se foi finalizado ou não. Tá? Isso para o banco, ele não tinha isso. Quem criava as imagens era o Zé, sei lá o quê. Se ele colocou algum arquivo lá que ele quisesse, ele podia colocar. Porque quem faz a geração de imagem lá no banco X são terceiros, não são funcionários caixa. Então, tinha esse problema de segurança. Agora está tudo mapeado. Tá? É... Beleza, tá? passei a parte da imagem, está bonita, está funcionando. Vamos para a manutenção remota, que era a parte mais difícil. Como é que eu vou dar manutenção remota num parque com 100 mil máquinas? Tá? É, e aí a gente começou a pensar. Na época, tinha N ferramentas para poder utilizar. Até que a gente chegou a desenvolver uma ferramenta própria, tá? com Python, Celery e, e Redis. E, mais o que, Thiago? Grita aí que tinha lá. E Fabric também. É, tinha o Fabric também. E aí, o que acontece? Mas hoje a gente evoluiu a gente está usando uma ferramenta muito legal, que é o Ansible. Tá? É, quem já mexeu com o Ansible, levanta a mão. Caramba. Tá? tá bom, tá bom, o pessoal está utilizando. Pessoal, é, como é que funciona o Ansible? Tá? É muito simples. É simples e fácil. Tá? É, ele é do servidor para o terminal, pro o desktop. Tá? Como é que funciona isso? O servidor, ele fala quais são as máquinas que ele quer alcançar, ele vai lá via SSH. Então, SSH é um protocolo de segurança e acesso remoto. Então, o que acontece? Eu não precisava implementar segurança, porque o protocolo de SSH já tem segurança. Tá? E eu posso... O quê? Cadê? Morreu? Vamos, mau contato. Ele não quer me ajudar. Acho que vai agora. Tremeu minha tela aqui, beleza. É um protocolo de segurança, então ele dá, dá para poder fazer essas configurações. Tá? Então é bem simples o uso do Ansible. Para quem nunca viu, eu vou dar uma demonstração só para vocês verem aqui. Tá, só um segundo. Beleza pessoal, olha, vamos lá. Eu estou aqui no meu terminal, dá para ver? Eu coloquei bem grandão para poder ficar bem tranquilo aí dá de boa, dá de boa. Tá? É, eu tenho aqui uma, é, uma VM, tá? tem uma VM aqui e ela tem quatro máquinas. Deixa eu mostrar para vocês, para vocês falarem assim, ah, ele está mentindo, não tem quatro máquinas, tem quatro máquinas. Tá? Tem a máquina DevOps, tem a máquina é, Docker, a máquina Automation e a máquina Desktop. Tá? Então, beleza, vou voltar aqui para o meu terminalzinho. Tá? É, como é que eu faço para instalar o Acebo? É difícil? É, apt... Install tá, install incible, tá? Só isso. Difícil? Não, tranquilo, já tá instalado aqui, só para poder mostrar para vocês. Beleza, próximo passo, tá? Quando eu tenho o um Ansible instalado, eu tenho que configurar, que nem eu mostrei no slide lá, eu tenho uma lista de máquinas que vai ser alcançadas. Tem um range lá, os hosts, né? Então eu tenho que configurar isso. Então eu vou entrar lá dentro. cd barra etc, ansible em Beleza, aqui dentro, você dá um ls, você tem lá, arquivo hosts, tá? Se eu dar um vim hosts, tá? Beleza, eu tenho aqui todos os arquivos que eu preciso configurar. Só para vocês entenderem, tá? Eu poderia colocar ips, só que eu coloquei nomes, tá? Os que estão tá entre é, chaves ali, né, o cochete, é, é grupos. Eu posso dar um grupo e dentro desse grupo eu posso colocar n ips entenderam isso? Tá? É, se eu quiser vir aqui e apagar esse cara aqui e colocar o IP dele não tem problema vem aqui coloca o IP tá é, 192 cadê falta o i aqui isso 192 168 200 100 tá, não tem problema eu só coloquei aí porque acho que é melhor tudo trabalhar com o FQDN não sei se vocês concordam porque vai que se vai que um dia muda migra um servidor para algum lugar e o, a rede, o IP dele muda. Se está com efeito QDN, então a gente garante que nunca vai ter esse problema de refazer essas coisas. Tá? Eu vou nem salvar esse negócio, porque não quero. Beleza? É, pessoal, deixa eu dar um cd barra aqui para poder voltar. Tá, é, como é que eu faço o Ansible? Só para vocês verem como é bem, bem fácil ele. Ansible, tá? eu vou falar, o próximo passo que eu, que eu utilizo ele aqui, é, o que, que eu quero que ele, quais são as máquinas que ele alcance, tá? Eu vou falar a máquina DevOps. DevOps, beleza, é o grupo DevOps que eu escrevi lá dentro, tá? Depois eu vou colocar menos em, que é o cara, qual que é o módulo que eu vou utilizar do Ansible? Eu vou utilizar usar o módulo comando, command, tá? E logo em seguida eu vou falar o que, que ele vai fazer, o menos a de ação, ou seja, o que, que ele vai fazer, tá? Então eu vou dar um ls no barra. Todo mundo sabe o que o ls faz, né? E aí, o que, que o ls faz? Ele lista, né? Beleza. Então, o que acontece? Ele tem que me mostrar, depois que eu der esse comando, se tudo der certo, se eu não escrevi nada errado, uma lista do que tem dentro do DevOps, da máquina DevOps. Vou dar um Enter. Eita, lele, funcionou. Então, tá ali as coisas do DevOps. Então, o ls no barra, é normal ele me mostrar aquelas informações. Tá? SRV e tudo mais. É, só para mostrar que a mágica funciona, tá? eu vou mudar aqui. Tá? Eu vou... Além de dar esse comando ls, eu vou dar... Não, vou apagar tudo aqui. Tá? Eu quero pegar todas as máquinas, não só a DevOps. Todas as minhas três máquinas que estão lá. Tá? E vou dar um "-command", "-m", command. Tá? É, na verdade, não precisa do command, não. tá? É só se vocês quiserem. Se vocês não quiserem colocar o command, ele é o módulo default, então eu posso pular direto para o "-a". É dica aí. É, "-a", qual que vai ser a ação? Vou dar um mkd, Tá? É no barra TMP e vai chamar a pasta campus part. Beleza? Entenderam o que eu estou fazendo? Eu vou criar em todos os meus servidores ao mesmo tempo uma pasta chamada campus part lá no TMP. Tá? Vou dar um enter tá? e vamos torcer para poder não dar nenhum erro. Beleza. É, a princípio deu um warning. tá esse warning eu já sei o que, que é. Acho que eu vou diminuir. A nota de boa. Esse warning é só porque eu estou usando uma versão antiga do, do, do Debian nessa máquina virtual. E aí ele está falando assim, ah, vai mudar daqui a alguns dias. Mas beleza. É, vamos ver se criou. Tá? Eu vou vir aqui no mesmo comando, em vez de mkd, tá? Eu vou dar um LS lá dentro para poder ver, para ver se ele criou em todas as máquinas. Opa! Tá, eu preciso tirar esse cara aqui. Beleza. Se ele criou essa pasta Campus Fire lá dentro. Tá, vamos procurar aqui. Tá, é... tá meio grande. É, é pra... Ali, Campus Party está na máquina Automation, Campus Party está na máquina DevOps e Campus Party está na máquina Docker. Foi. Tá? Vamos desfazer a cagada. Tá? Vou dar agora aqui um RM. RM-RF. Beleza. Foi. Vou dar um ls de novo. Tá. Beleza. Pasta. Pasta campus party não está aqui no automation, não está aqui no docker e também não está aqui na DevOps. Beleza. Então, vamos lá, galera. Eu já consegui o um mecanismo para poder conseguir fazer tudo que eu preciso. Entenderam isso? Tá. Beleza, cara. É só criar os scripts e mandar o meu dashboard executar as coisas. Tá? Eu já tenho a, a, a faca e o queijo na mão. Tá? Antes, eu tive que fazer um processo que é aceleração de chave de segurança, fazer algumas coisas que a gente vai ensinar para vocês ali depois, quem quiser aparecer. A gente vai estar tá falando como instalar o Ansible do zero e configurações. Tá? Eu não consigo fazer tudo aqui. E o cabo não gosta de mim. E vamos lá. Tá, é... Cadê você? Aqui. Beleza. Então, todo mundo já aprendeu a usar o Ansible. Mostrei para vocês que é possível. O tá? é, que, que a gente precisava fazer? Tá? Tipos de imagem... Busca de máquinas por agência e agrupamentos de rotinas. Ou seja, eu tinha que ter uma escolha para poder saber, cara, eu quero fazer a manutenção no tipo de máquina X. Eu quero fazer uma, uma busca é, por agência. Ou seja, o cara não quer procurar por IP, Eu cara, agência X, quais são as máquinas que tem lá? Porque eu quero fazer uma manutenção específica lá. Então, foi desse jeito que a gente pediu para poder fazer essa busca. Tá? E o agrupamento de rotinas. Tranquilo. É, só para poder falar que eu vi que o pessoal tem pessoas novas. Vai rolar um sorteio, tá? Tem ali sorteio.forens.com.br. Já vão acessando, tem um cadastrozinho lá, só para vocês não perderem. É, manutenção em embarcados. Como é que ficou, tá? É, eu cliquei em ATM, tá? Eu tenho um banco de dados com todas as agências cadastradas e eu tenho um OCS Inventor. Todo mundo sabe que já ouviu falar em OCS Inventor? Não, não, não, não. Tá. É uma fer boa ferramenta que faz inventário de tudo que tem na sua rede. Tá? Então, a gente tem um acesso Inventor, que alimenta um banco de dados. Então, tudo que está no CS Inventor está nesse banco. Então, a gente consegue pesquisar as máquinas por aí. Tá? A gente consegue colocar uma agência, ou escolher um terminal, ou se não aparecer nenhum, que foi uma máquina que instalou agora, é, é possível clicar em adicionar uma máquina, colocar o IP lá e funcionar. Tá? Então, é assim mais ou menos que funciona. Tá? Como é que está a questão de manutenção remota? Tem duas opções, consulta, onde você vai ver só as principais informações de uma consulta e a manutenção. A consulta a gente colocou, é, consultar informações, consultar log, consultar log é sensacional. Tá? O log, você pode ver em tempo real o log dos, a, dos caixas, ATMs, interface e tudo mais. Então é bem legal porque o pessoal vai lá cara, fulano de tal está falando que o caixa eletrônico não está funcionando. Calma aí, abre a porta vai, coloca o cartão. Né? Já fica vendo pelo log, isso é bem legal. Antes a pessoa tinha que entrar no terminal, colocar a senha dele, dar um teio lá no log e ficar analisando. E sem falar que a gente colocou é, algumas, algumas palavras-chave para poder filtrar só aquilo que a gente quer. Erro, cache dispense com erro, essas coisas do tipo, poder facilitar a vida. Então também tá bacana aqui, tá? existe o log, tanto de aplicação, tanto de engenharia. Engenharia é os drives da máquina. Tá? É, e também tem a questão de manutenção, onde entrou é, alteração de dados, atualização da aplicação, atualização de drive, atualização da, de um sintese, que é um... Eu não poderia ter falado isso aqui, mas é um cara, um skimming lá da rede, beleza? É, reiniciar a máquina, teste de rede, recovery da máquina. Eita, recovery da máquina foi uma coisa que não tinha antes. Tá? Isso economizou um dinheiro lascado para a nossa querida Banco X. Tá? Porque, vamos lá. Alguém já viu alguém dando manutenção num caixa eletrônico? Alguém já viu? Tá, vocês vão. Tem, tem um cara lá que é o cara que trabalha, que é a gente, né? tá lá formatando a máquina, e tem mais dois negão, opa, os caras grandão assim, né? Vigiando. Então é muito caro formatar uma máquina. Por quê? Você tem que pagar o cara que vai formatar mais a empresa de valores que vai te vigiar pra ver se você não vai roubar o que vai estar tá lá dentro de dinheiro. Já viram isso? Beleza, sempre tem os caras lá grandão, não é vazio. Então era muito caro formatar um, um computador. Eita, 15 minutos, fodeu. Vamos lá. É... Então o que acontece? Agora não precisa, porque vocês podem fazer pela rede. Sucesso, beleza, já expliquei. Então é bem, bem bacana. É... Questão de segurança. Tem token de autenticação, tá? Tudo tem segurança, tudo tem token, tá? Alguém para poder formatar uma máquina ele tem que gerar um pedir uma solicitação para formatar uma máquina e o gerente tem que falar assim, ok? Ele vai receber essa informação, tá? Via PDF, impressão ou SMS. Aí o, o, a, o token só vale por um dia daquela máquina específica, ou seja, ele não consegue formatar uma máquina que não seja aquela que foi gerado. Isso é sensacional porque a gente impede de pessoal, ah, eu consegui uma cópia do pendrive, vou sair formatando tudo aí. Não, não, é, não, é, não é assim que funciona, tá? Então tá bem legal isso daí e vamos lá. Segurança de arquivos, tá? Eita. É, segurança de arquivos é aquilo que eu falei para vocês que a gente precisa é garantir que os arquivos que estão lá não sejam modificados ou não pode adicionar mais nenhum arquivo lá dentro. Para não ter que ter alguém lá enfiando arquivos via rede ou de alguma maneira de enfiar arquivo lá dentro. Tá? Então, a gente utilizou o que? O Puppet. Tá? É, o Puppet é totalmente diferente do Ansible, mas todos, os dois são profissionadores de serviço, de infraestrutura e tudo mais. Tá? Só que o Puppet... Cê, alguém lembra como é que o Ansible funciona? Eu falei como é que ele funcionava. Alguém lembra? Tá, mas vamos lá, ele, vai, ele sai do servidor e vai para as máquinas, né? Tá? O Puppet é o contrário, as máquinas que vão no servidor. Tá? Isso é legal porque elas vão de tempo em tempo para poder garantir que está sempre é, vendo os arquivos mais novos. Tá? É, o Puppet é legal, tá? ele garante que ninguém vai alterar nada. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu tenho pouco tempo, eu não sei se eu vou conseguir mostrar tudo, mas pelo menos isso eu mostro. Alguém já usou o Puppet aí? Levanta a mão. Eita... Beleza, tá? Já fez um pump para tipo, poder aguentar 100 mil máquinas? Cara, isso foi pesado. A gente precisou de mais ou menos uns, uns 20 servidores para aguentar, aguentar tudo isso. Mas, tá funcionando. Vamos lá, pessoal. Eu vou subir aqui um container. Tá? Deixa eu ver aqui. Eu tenho um comando aqui já pronto. Tá, é, todo mundo já mexeu com Docker aqui? Tá, é, quem não mexeu, não tem problema, tá? É, depois lá na For Linux, na nossa mesinha, a gente vai explicar como é que funciona. Tá? É, eu só vou subir aqui rápido um, um container. Esse container, eu já, ele já tem instalado um agente do Puppet, tá? pra poder facilitar a nossa vida, que eu já deixei instalado. Tá? É, como é que eu faço o Puppet funcionar num agente? Porque, vamos lá, não é o servidor que vai. Eu saí do servidor e fui nas máquinas. Agora as máquinas têm que ir para o servidor. Tá? Então, primeira coisa: eu vou dar um puppet. -pet, é, a gente, tá? Menos, menos. Inab, Enable. Beleza. Tá, vou habilitar o puppet. Escrevi alguma coisa errada. Deixa eu ver aqui. Está é, errado a agente aqui. Ó. Não vi. Ó. Beleza. Eita, e, e na, é com a Anable, né? Eu Vou falar para você essas escolas de hoje em dia. Beleza. Foi, tá, tá funcionando. Para poder fazer o puppet no, no, no, servidor, vou dar um puppet, puppet é, agente. Opa, de novo, agente menos t. Beleza. Tá, ele foi lá no servidor, gerou a chave, tal, tal, tal, já deixei isso configurado. Tá, pessoal, quem quiser aprender a mexer com o Puppet, a gente vai fazer uma palestrinha, acho que amanhã, ali no workshop de instalação do zero até o fim. Tá. É, esse Puppet, ele está indo... Ok, beleza. O tá. é, que acontece? Nas configurações de servidor do Puppet, eu, eu mandei é, ele garantir que um arquivo específico seja Puppetizado. Ou seja, o que, que, que é isso? Ele nunca mude se alguém mudar. Tá, então vamos lá. Eu coloquei esse arquivo dentro de CD, RTC, brulupup, é, Apache, sites, é, available, não enable, enable, beleza. Tá. Tem ali o arquivo webconf, tá? Vou dar um, arquivo, vou dar um VIN no webconf, tá? É, e vou modificar ele, tá? Vamos lá, eu sou um hacker. E descobri que se eu colocar aqui um barra hacker, tá, é, ladrão, ladrão. L nem foi o R, ladrão. Bem, se eu um, dar isso daqui, eu vou começar a roubar dinheiro da, do banco X. Tá, é, beleza, modifiquei o arquivo. Tá. Se eu rodar o Puppet agora, o que, que ele tem que fazer para mim? O que, que vocês acham que ele tem que fazer? Vamos lá, ele tem que voltar o arquivo que era antes, correto? Tá, então vamos lá, vamos testar. Tá. Beleza, beleza. Estava tá, rodar o Puppet. Ele rodou, bacaninha. E vamos ver se ele realmente modificou. Tava tá, dar o VIN. Ele não tem mais o ladrão lá no meu arquivo. Tá, então o que acontece? A gente fez uma infraestrutura em Puppet, com mais ou menos 20 máquinas. A gente não tem só Puppet, tem Foreman, tem é, balanceador, para poder aguentar 100 mil máquinas, sendo... É, eita, 10 minutos? Ah, 10 minutos dá tempo, cara. Dá tá, sucesso. É, então... A gente conseguiu a segurança que a caixa pedia. O banco X, droga, desconcentrei. É, então, com isso, é, resolvemos o problema tá, do, do nossa questão de segurança, tá? E aí seja, todos os arquivos importantes de SO, tanto de aplicação e drives, são perpetizados hoje em dia. Então, o que acontece? Cara, pode ir lá, mas quando rodar o Puppet, tem uma rotina de 10 em 10 minutos, ele vai lá e, e roda o agente. Então a gente garante que não vai ter isso daí. Tá bom? É... Beleza, deixa eu sair daqui. E eu estou na Docker. Deixa eu dar um exit aqui também. Beleza. Pessoal, vamos lá. Vou voltar aqui para cá, tá? A gente fez isso e agora a próxima é esteira contínua. O tá? que, que é a esteira contínua? É, agora, ainda está tá manual a questão de empurrar os pacotes na imagem, vocês viram, né? O cara tem que pegar e empurrar o pacote que ele quer para a imagem. Bom, a ideia é montar uma esteira contínua aonde, tá, é, quando o cara subir o código, automaticamente ele já cria todo um ambiente automatizado e coloca isso em produção ou homologação tá? e faz todos os testes de segurança. Isso foi feito, eu não consigo mostrar para vocês os testes de segurança, porque não é legal. Mas eu consigo mostrar para vocês mais ou menos um, um pouquinho da mágica. Tá? Como é que é a mágica? Tá? É, a mágica é essa aqui. É, o cara vai lá usar o Git, tá? o cara lá na sua estação de trabalho, ele vai usar o Git. É, o Git, ele vai dar um, um push para o GitLab, ou seja, ele vai dar, enfiando o código dele para o GitLab. Automaticamente, quando chegar esse push no GitLab, ele vai dar um, um via webhook, ele vai chamar o jenks. Tá? e o Jenkins vai instartar toda a política de teste e tudo mais. Eu coloquei o Rundeck ali, porque eu gosto do Rundeck também, mas se não precisar, eu podia arrancar o Rundeck fora. É um outro delivery, um continuo delivery. Tá? Aí o Rundeck chama o Ansible, que cria um container ou uma VM. Tá? No caso, eu vou criar um container aqui, para poder ficar explicar para vocês como é que funciona. Tá? E, e cria um ambiente já com um código novo. Legal? Legal. Tá? É, e o Puppet fica garantindo que eu não consigo alterar esse arquivo. Entenderam isso? Então, ou seja, a partir de eu dar um push no meu, no meu minha estação de trabalho, já tem que sair um container com o meu código validado para onde eu testar. Tá? Isso é legal. Tá? Porque aí você não precisa pedir para o cara da infra oh, cara, me libera um servidor, me libera um banco eu já consigo subir tudo aqui automatizado. Tá? Eu vou mostrar para vocês, eu sei que não, eu queria ter mais tempo para mostrar para vocês mais coisa, mas é isso que vai dar. Tá? Deixa eu ver aqui. Beleza, pessoal, aqui eu estou com um arquivo chamado index.html, tá? Ele é o meu arquivo que eu vou alterar para poder ser comitado, tá? Então, se eu vim aqui no index.html tá? e ver aqui que tem aqui, eu coloquei um marquee, eu sou velho, né? Eu não gosto muito, eu coloquei marquee para poder ficar passando. Sabe aqueles sites que eram antigamente ficar rolando? Beleza. Então, o que eu coloquei? Eu estou aqui o Dexter Courier versão 1.0. Eu vou mudar aqui para 2, tá? É, quem viu a palestra do nosso amigo passado, ele falou sobre git, né? Como o código git. Teve um cara que falou aqui agora há pouco sobre git. Então eu vou nem explicar como é que funciona os Git, eu só vou dar os comandos aqui e sucesso. Tá? É... O que acontece? Próximo passo aqui, eu dou um git add. Tá, vamos lá, eu vou até pegar a setinha para cima, porque eu vou ficar olhando para baixo digitando da, da vertigem. É... Cadê o git add, git add, git add? Beleza, git add, ponto. Subi para a área agora, meu código está na stage area. Eu preciso agora fazer o quê? Alguém sabe tenho que dar um commit, né? Vou dar um kit commit, código novo, versão 2, beleza. Tá? Comitei. Agora, o próximo passo, eu vou subir o meu git para o repos... GitLab. Vai ficar lá, versionado. Ou para o GitHub, não importa o que vocês estão utilizando. Git post origin, vou colocar a minha senha aqui. É, DevOps. Tá? É, DevOps 2019, senha fácil. Tá? Beleza, subiu o código. Tá? Vocês lembram que versão que estava antes? 1. Um, tá. Então, o que acontece? Agora eles têm que, me, têm que me provisionar automaticamente um container com tudo pronto. Com, e acabou? Sim, minutos, Beleza. Então, com tudo pronto, só que com o meu código novo. Tá? Eu vou abrir aqui um, um outro container, que é o container que eu vou conseguir ver esse código rodando. Cadê? Cadê? Cadê? Cadê, cadê você? É você? Não é você? Não é você? Achei. Beleza. Tá? Eu vou abrir aqui um Firefox. força beleza tá vou dar aqui um, um... Docker, beleza tá é, tá aqui a aplicação está sendo auto deployada tá e ela foi para a versão 2.0. Tá? Eu já deixei mais ou menos tudo pronto. Por quê? Porque não ia dar tempo de mostrar passinho por passinho como é que está passando pelo Jenks, como é que está passando por outro. Tá? Vou fazer mais outro teste, para você pensar que não é. Eu quero deixar pronto essa porra vou mostrar aqui. Vamos lá. É... Deixa eu entrar aqui no meu terminal. Tá? Vou dar um vinho aqui de novo. Tá? E vou colocar aqui Campus Party. Tá? Insert. Campus Party, beleza. É, epa, responde o WQ, tá? O git add, tá? git commit, git commit, vou colocar a versão 3 aqui, beleza, depois o origin para subir para o repositório, tá? Master, DevOps, DevOps 2019, sucesso, tá? Então, só para poder mostrar para vocês aqui, tá pessoal, qual que é a ideia, tá? Quando eu fiz isso, ele passou pelo GitLab, acionou, acionou o Jenks, que acionou o Rundeck, que criou um container, que jogou meu código lá dentro. Entenderam isso? Tá? Isso tudo automatizado. E isso é quase igual o que está lá no nosso cliente, mas eu não posso mostrar o que está lá, porque é questão de segurança. Mas beleza. Tá? Então vamos lá. Se eu chegar aqui na minha VM, cadê minha VM aqui do Debian, beleza? Tá? E dar um atualizar aqui, deixa eu atualizar. Tem que aparecer aqui DevOps com fé em Deus. Campus pare aí, sucesso, tá, então é a maneira de fazer esteira contínua, a gente vai fazer palestras ali, vai ter na TV, mas tá marcando os horários, quem quiser participar, tá e pessoal, é eu vou, é isso aí, tá eu tenho cinco minutos, eu vou sortear aqui, tá mas se vocês quiserem me dar uma salva de palmas agora, eu agradeço valeu <risos> é, vamos lá, vamos lá todo mundo cadastrou, pessoal, todo mundo cadastrou todo mundo está aqui nesse nessa coisinha aqui maravilhosa, aqui, tá, tá, todo mundo pegou isso aqui Beleza, tá? Eu vou sortear várias coisas, tá? Então, primeiro eu vou sortear uns pinguins. Tá? Os pinguinhos do, do banco X. Eu ia falar caixa de novo. Eita, eu tô falando toda hora as caixas. É, não tá certo. É, vamos lá, deixa eu só pegar aqui. <risos> Pessoal, para poder falar que não está mais, mais lado, eu vou sortear agora. Vocês vão ver aqui, ó, palestra 100 mil. Sortear primeiro um pinguinzinho da caixa. Tá? Vou sortear tá? quem vai ser o, o grande ganhador do grande primeiro pinguinzinho. Se não tiver aqui, não leva. Tá? É Arthur Barata. Aí você... Ah, cara. Ah, vai vai vir a jogar. De... Se alguém pegar, para ele. Beleza. Tá. E eu perdi o sinal de novo. É, vamos sortear mais um, para poder falar que eu não estou sendo... Eita, é que eu ia fazer marmelada agora. É, tá indo, ele demora. Demora? Tá. tá eu vou sorteando né, aqui. Vocês acreditam em mim, né? Que eu não vou fazer nenhuma sacanagem né, com ninguém. Calma, agora foi, foi. Ele, ele, ele gostou agora. Beleza, tá? Vou sortear de novo. Beleza, sortear. Tá, ok. Tá, ok. Quem foi o outro ganhador? Foi o Daílson Almeida, tá aí? Aê, cara, ganhou outro pinguim aqui, ó, pinguinzinho da caixa, tá? Do Banco X. É, de novo, vamos sortear mais um, tá? É, sortear, beleza, tá? É, sortear. Chere, chere, chere, chere. Bacana, ganhadores. O outro foi o Caio Eduardo. Caio Eduardo, dole uma, dole duas. Caio Eduardo, Caio Eduardo. Tem um dinossauro ali, galera. Mó legal. Preciso ver. É... Então tá bom, Caio Eduardo não tá aí. Vamos sortear de novo. Tá? Eu vou fazer o seguinte, sortear. O pessoal deve estar me matando, porque tá acabando já meu tempo. Tá? E quem foi o ganhador? Foi ganhador foi o Bruno Martins Bruno Martins alô Bruno Martins nada né então tá que bom né sobra para vocês Bruno Martins dali uma dor duas dou. não beleza então tá bom tá. ganhei vamos aqui senão é Bruno Martins agora é Marcos Sabino aí cara estamos aqui ó. pessoal é agora eu vou sortear um negócio que é um treinamento na For Linux EAD qualquer curso que vocês quiserem Escolher da grade DevOps, banco de dados, PHP, formação Python, vocês vão ganhar aqui agora. Então essa vai ser especial. Então vamos lá, tá? Eita, legal, né? Eita, eu cliquei no botão errado. Vamos aqui, sortear, tá? Sortear e tantan. Tan, tan, tan. quem vai ganhar esse negócio? É, ganhador, tá? E eu não sei falar esse nome. Aleph. Alef tá aí? Alef, é Alef mesmo? Não, não. Tá aqui? Tá aí? Tá aí, mano? Aqui, vem cá. Pessoal, dá uma salva de pausa ele, ganhou um curso, né, mano? Yeah. Pessoal, eu, eu sei que eu tenho. Estou bem em cima do tempo. Eu posso fazer uma brincadeira rápida para poder sortear o pinguizão? Pode ser? Rapidão? Tá. É, vocês estão na internet no celular? Tem, tem, tem. Todo mundo já, já baixou um aplicativo chamado Carroot. Já, já. Baixa uma Kahoot aí rapidão. Vamos lá, vamos lá. Kahoot rapidão, tá? Para poder fazer o pinguim, porque aí vai ser mérito. pinguim é mérito porque ele é, ele é pesado, cara. Ele tem um poder do software livre dentro dele, tá? Então, quem não sabe o que é Kahoot, tá? É esse cara aqui, ó. Tá? Kahoot, pega Kahoot.it.tap. Eu vou dar o play aqui no meu, tá? E aí vocês vão entrando no meu ID. Baixa no app Story de vocês ou é, tudo mais, tá? Vamos brincar aqui rapidinho, tá? Eu vou dar no modo clássico. Tá. Quem ganhar, tá. tem várias perguntas sobre o que eu falei, deixa eu só fazer o load, beleza, tá. isso, já foi, clássico, tá bom, tá, kahoot, read join, beleza, tá. Baixem um kahoot no celular e coloquem esse D e vamos, ver, vamos fazer uma brincadeirinha para poder ganhar esse pinguim aqui, Beleza? O pessoal da Campus, eu prometo que eu não vou demorar mais. É só isso. Tá? O próximo palestrante está aí? Desculpa, cara. Desculpa. Eu te dou um pinguim depois. Sucesso. Então Tá. bom. Tá. Oh, já temos aí. Baleia. Baleia assassina. Toquei, okay. beleza. É... Android, Alexandre, Nishi, Gabriel, Malva, Marcelo, Leonardo. Vamos lá, vamos lá. Só tem seis pessoas nesse público todo. Vamos lá, pessoal. internet está ruim, nós estamos na Campus Party, cara. Não pode ter internet ruim aqui, aqui é, mas... <risos> então, você tem que fazer que nem a gente, a gente traz um roteador Wi-Fi e joga e compartilha com a galera, entendeu? Mas beleza, 10 players para a gente poder começar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, 11. Paulo entrou. É, GMD. É... Thanks. Sérgio, vamos lá. Chegando em 20, eu vou começar. Porque senão o pessoal me mata. E vai, Rodrigo, Eric, vai, ó, Jade, vou dar mais um tempo. Ó, tá entrando, ó, e tá, tá, vai ser bonito, tá? Pessoal, para quem nunca brincou disso, é o seguinte, ganha quem acertar certo e, e responder o mais rápido possível. Entenderam isso? Tá? Não adianta só acertar, tem que ser mais rápido que os outros. Tá? Então, já tem 28, 28 pessoas. E e 29, 30, tá, tá bombando esse negócio aqui, tá? Eita, é, 31... Vou dar 32... Ó, oh, Yuka entrou. Vamos lá. Tá. Pessoal, todos prontos? O quê? Que quatro? 40? Ah, tá. Vamos esperar 40. Beleza. Isabela mandou. Já estou... Tô... Bora. Bora. Meu Deus do céu. Está brotando gente. Vamos lá. então vamos brincar com esse negócio aqui agora. Quem não entrou, não entra mais. E... Start. 47%. Beleza, são nove questões sobre infraestrutura ágil, tá? E vamos lá. Qual o comando é utilizado para listar os containers do dock, inclusive os containers parados? Tá, vocês têm que marcar aí no de vocês. Você lê a questão aqui e marca no de vocês aí, tá? Tem até musiquinha. Deixa eu ver. 45 pessoas já fizeram, 47 já responderam. 48... E foi. Caraca, cara, 17 pessoas acertaram e 22 erraram. Tá, dá para ver a cara de felicidade e a cara de tristeza no coração de vocês. Quem tá na frente aqui é o Gabriel Cruz, que respondeu mais rápido. Tá quem é Gabriel Cruz, levanta a mão. Aí, cara, vamos lá para a próxima. Qual o comando é utilizado para iniciar um container, tá? Qual o comando para iniciar um container do Docker parado, tá? É como mais ou menos daquela questão de, né, como é que eu vou para poder iniciar um container do Docker parado, tá? E já foi. Tá? E não foi a maioria que acertou, o docker start, pessoal. Tá? Então, quem quiser depois aprender mais docker com a gente, só dá um pulo ali. É, Rafael Araújo passou. Quem é Rafael? Boa, vamos lá. É, ao utilizar o comando docker run, quais são os dois parâmetros obrigatórios para a criação de um container? Tá? É, hostname, container, imagem... É, comando do container, imagem volume do container é, Nenhuma das alternativas Eu não, não falei isso, é de propósito tá? É só para poder vocês errarem mesmo, ou chutarem tá? é, E... Só? 13 pessoas acertaram, tá bom tá? É o, Tem que precisar do comando da imagem e comando do container é, Rafael Araújo continua na frente Tá, tá aí, né mano? Vamos lá, é, próxima pergunta é, Quais são as duas formas de trabalhar com Puppet? Eita, eu só falei uma. Vamos lá, qualquer outra. Tá? Puppet Master, Puppet Slave, Puppet Autonom, Puppet Local e Server, Puppet Agente, Puppet Labs. Nenhuma das alternativas. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos que eu tô vendo pessoas querendo me matar. E vamos. E, e, e falta poucas questões. Tá. Ah, caraca, mano. Puppet Autonom, ele consegue gerenciar a própria máquina e as outras, outras máquinas. Tá? Então, bora... Quem está na frente? Ó, oh, Rafael, Araújo perdeu. Quem é Eberson? Levanta a mão. Aí, ó, cara, ó. Tá com apoio. Foi, vamos lá. Qual das características abaixo não faz parte do Puppet? Garantir a configuração de ambientes? É, utiliza SSL na configuração entre o servidor e clientes? Não necessita de usar agentes de instalação na máquina? Necessita de uso de agentes instalados nas máquinas? E aí? E. E. e? Ó, oh, a grande maioria acertou. Então, é isso tá bom. Foi boa, bora. Tá? É... E o Eberson tá na frente. Tá? Qual das vantagens abaixo não faz parte da ferramenta Puppet? Qual das vantagens abaixo não faz parte? Não faz parte. Eita! Eita! Algo aconteceu. Vamos pra próxima. Qual o comando é utilizado para iniciar um repositório do Git? Ah, essa não é mas, mano? Vamos lá. Tá? O cara ensinou aqui, né, mano? O cara tava aqui agora e há pouco. Se vocês participaram da palestra dele, vocês devem saber. Tá? Eita, eita, para iniciar, iniciar, tal, e, eita, Essa gripe minha está me matando em qualquer dia. Aê, grande maioria foi, pessoal, prestou atenção na palestra do amiguinho passado, tá, o Weberson e, cara, tem alguém chegando perto de você, cara. O Castro aí, cuidado aí, vamos lá. Quais as ferramentas abaixo são ferramentas para automação e, ger e gerência de configuração? Eita, só falta duas, hein, gente, só falta duas. Tá, é, Linux e Docker, Puppet, GitLab. Puppet, ansible, ansible e GitLab? Quais são as ferramentas? Eu acho que eu falei as duas aqui. Não sei, eu tenho dúvidas, tá? É, e e e vocês estão? Tem falta gente responder ainda, gente? Vamos? Aí é, é. o que eu falei deu deu certo, né? Quer dizer que vocês prestaram atenção na palestra. Tá de boa, tá? É, e o Eberson continua lá na, na e o Rafael agora, hoje está chegando, tá? Vamos lá. É a última pergunta. Que comando irá executar o comando df? h em todas as máquinas utilizando o Ansible. Qual comando desses comandos aí vai mandar um df-h em todas as máquinas que estão listadas no Ansible? Vamos lá, pessoal. Eu fiz aqui. Eu fiz aqui. Mostrei para vocês. Vocês são campuseiros, vocês sabem disso. E... Caraca, mano. É raro, tá? O ali, o menos ao df. Quem ganhou foi o nosso amigo everton Salva de palmas para ele Tá. Quem ficou em segundo? Quem ficou em segundo? Quem ficou em segundo? Quem, quem tá em segundo? Levanta a mão. Tá. Oi? Ô cara, tira foto com ela ali. Oh, é, quem ficou em segundo é o cara aqui, né? O. Strike Cadê ele? É você? Tá? Vou te dar um kit da folinha que eu esqueci de falar. Tá, tem camiseta aqui e tudo mais. Pessoal, muito obrigado, espero ver vocês ali no meu cantinho da Folina, que a gente conversar. Valeu, obrigadão. Se quiser dar outra salva de palmas, eu fico feliz. Valeu.